Em relação à lógica à matemática, são exemplos de operações lógicas sobre proposições, exceto, é, olha aí, ele quer saber quais são as operações lógicas, né? Operações lógicas, galera, são basicamente os conectivos. Ele quer saber as, os conectivos que transformam as operações lógicas. Técnica R, o que, que ela diz para gente? ó? O que a técnica R vai dizer? Ó, procura conectivo. Procura conectivo. Né? Procura conectivo. Porque conectivo tem operação lógica, que a gente até brinca aqui. Brinca não. A gente chama no MPP de tabuada lógica. A primeira, a negação. Negação é uma operação lógica. A negação é, a, é o modificador. Né? Modificador. Então, ele exerce uma operação lógica. Disjunção é o ou. Opa, isso é conectivo, né? Todo conectivo tem uma operação lógica, porque de acordo com a sua tabuada lógica. Próximo, conjunção, né? É conectivo. porque conjunção é conectivo, pessoal? Porque a conjunção, ela gera o resultado, né? Tem até a tabuada da disjunção. O que que diz? Disjunção é ou. Tudo F da F. Conjunção é o E, tudo V da V. Agora, tautologia não é conectivo. O que, que é tautologia? Tautologia, galera, tautologia, pessoal, é quando você pega uma tabela verdade e o resultado é todo verdadeiro. Quando você pega uma tabela verdade que o resultado é todo verdadeiro, é uma tautologia. Isso não é uma operação lógica. Isso, as operações lógicas são feitas através dos conectivos lógicos e da negação que é um operador lógico também. Então, qual que não é? É a letra de tautologia.